Fala pessoal, tudo bem com vocês? Voltando com mais notícias e informações sobre o mundo da Fórmula 1. A Mercedes pretende vencer em Silverstone e para isso está levando uma grande atualização. E quem diz isso é o diretor técnico Mike Elliott. Ele confirmou que a equipe levará atualizações para Silverstone com o objetivo de tentar levar o carro para frente e subir no pelotão a ponto de vencer para a equipe e para os seus torcedores. A equipe alemã já mostrou um melhor desempenho em Montreal, né, onde Lewis Hamilton chegou na terceira posição e George Russell na quarta. Então a equipe acredita que em Silverstone poderá sim melhorar o desempenho e até lutar pela vitória. Lewis Hamilton já vinha dizendo que o prazo para a equipe voltar a vencer seria Silverstone. Ele também está apostando que a equipe lhe dará um carro mais competitivo... E que ele possa dar, assim, aos seus rivais uma ótima disputa em casa. E o diretor técnico, Mike Elliott, está confiante e espera a Mercedes dar um passo né, e dar um show para os torcedores dos pilotos da casa. Acho que Silverstone será um circuito que nos convém um pouco melhor, como o Barcelona. Mas talvez ainda seja um pouco difícil. Aconteça o que acontecer, vamos nos esforçar ao máximo. Nossos pilotos vão se esforçar o máximo que pudermos porque queremos voltar a vencer. Queremos que a equipe ganhe. Definitivamente queremos vencer para todos os nossos torcedores. Então vamos ver o que acontece. Finalizou Elliot. Mas diz aí pessoal, você acredita que a Mercedes pode voltar a vencer em Silverstone? Deixa sua opinião aqui nos comentários, tá? E não esquece de deixar o joinha, tá? Se inscrever e ativar as notificações para não perder nada.